Graça e paz, irmãos, é um privilégio mais uma vez estarmos junto com os irmãos para a ministração do estudo da palavra desta segunda-feira. E gostaria que você parasse tudo o que está fazendo nesse momento, se concentrasse de uma forma total a partir do que iremos agora tratar, por palavras vindas direto do próprio Deus ao nosso coração para ministrarmos à igreja nesse estudo. E o nosso texto áureo, ele se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 8, dos versículos de 1 a 22. Este é o tema que nós usaremos como base para tratarmos da ministração que Deus propôs ao nosso coração. Para revelarmos a igreja E esse é um tema que fala Num período em que os israelitas pedem um rei E os objetos de estudo Relativos à narrativa descrita Neste capítulo 8 de 1 Samuel Nos versos de 1 a 22 Além das, das considerações Que serão apontadas a respeito das consequências referentes as escolhas do povo de Israel terá por finalidade compreender o tema central do nosso estudo que trará por título Entendendo a Sua Vocação, ou seja, o chamado de Deus ao homem. Esse será o tema central do nosso estudo, Entendendo a Sua Vocação. E nós vamos então ler o texto... Se você está com a sua Bíblia aberta, pode acompanhar. E peço, peço que você preste atenção em todo esse texto. Que diz assim... Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele... Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá. E lhe disseram, «Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem têm todas as nações». Porém estas palavras não agradou a Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe, então Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo, em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje Pois a mim me deixou e a outros deuses serviu e assim também o faz a ti Agora, pois, atende a sua voz, porém, adverte-o solenemente e explica-lhe Qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele? referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei, e disse, Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros, e como seus cavaleiros para que corram adiante deles, e os porá uns por capitães de mil e capitães de cinquenta, Outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes. E outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento dos seus carros. Tomará também as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais. E os dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações e o nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel, todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, atende a sua voz e estabelece-lhes um rei. Samuel disse aos filhos de Israel, volte cada um para a sua cidade. Eu convido você a fechar os teus olhos agora, para que o Espírito Santo ministre ao nosso coração tudo aquilo que vem da parte de Deus, e quer entregar a cada um de nós nesta segunda-feira. Oremos. Santo e amado Deus, glorificado seja o Teu nome. A Tua Palavra foi lida e colocada diante de toda a igreja. Nós pedimos agora pelo Teu Espírito, Senhor, que Tu reveles apenas aquilo que queres anunciar ao Teu corpo, à Tua igreja, nesta segunda-feira que possamos, Senhor, receber aquilo que vem de Ti com sabedoria para que possamos aplicar de acordo com a Tua vontade nas nossas vidas fica conosco no nome de Jesus Amém nós, como dissemos além das considerações que faremos a respeito destas consequências referentes às escolhas do povo de Israel, também procuraremos compreender sobre a nossa vocação. E, como introdução desse estudo, nós faremos uma correlação acerca do trabalho, da profissão e da vocação, a fim de que nós possamos entender a direção e o propósito de Deus para as nossas vidas. O trabalho, a profissão e a vocação. O que é o trabalho? O trabalho é uma atividade que pode ser remunerada ou não. Nós podemos exercer também um trabalho visando retorno financeiro ou fazer apenas por uma contribuição social apenas ajudarmos, né? a profissão, a profissão já é a área em que nós atuamos por meio de cursos, por meio de especializações, é preciso ter determinados pré-requisitos para que nós possamos atender as exigências em relação às competências. E o que determina a escolha de uma profissão? Você determina a escolha de uma profissão a partir da identificação dos seus interesses. Algumas pessoas colocam como fatores importantes certas considerações, como a realização pessoal, ganhos financeiros. Você também determina a escolha de uma profissão através do conhecimento das suas habilidades. Significa você ter consciência sobre as suas preferências e competências. É você ser o protagonista da tua própria escolha. E você também determina a escolha de uma profissão através de um teste vocacional. Hoje nós temos inúmeras empresas no mercado de trabalho realizando este tipo de procedimento, tentando ajudar a cada um a ver as suas qualificações e a área em que a pessoa pode ser inserida. É, sobre a ótica humana, é você entender qual é o teu lugar de utilidade na sociedade. E por que é importante nós refletirmos sobre as nossas escolhas? Porque as nossas escolhas, elas vão aos poucos nos moldando, elas vão evidenciando quem somos e no que nós queremos nos tornar. E isso vai nos dando uma ideia dos benefícios e dos malefícios que as nossas escolhas trarão, tanto para nós, como para a sociedade em que nós vivemos. Por exemplo, se eu escolho uma profissão que vai exigir muito de mim, eu tenho que ter o entendimento que tudo aquilo que for exigido em termos de competência, isso pode me trazer benefícios, como também malefícios. Eu posso ter benefícios em recursos financeiros e malefícios em termos de saúde. Então, neste sentido, é que nós devemos é, prestar atenção nessas escolhas. É inevitável. Você vai ter que fazer escolhas em algum momento da sua vida. Se você escolher bem, isso vai ser libertador. É necessário que a sabedoria balize as tuas escolhas, se você escolher mal, como dissemos, você vai pagar o ônus dessas escolhas, há um provérbio no capítulo 3, nos versos 7 e 8, que diz assim, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos, então você vê que o próprio provérbio já nos dá uma ideia de que se fizermos as nossas escolhas baseadas na sabedoria, teremos mais chance de termos não apenas sucesso, mas sermos é, de uma forma é, plena, satisfeitos com as nossas escolhas. E o que é a vocação? Falamos do trabalho, da profissão e agora o que é a vocação? Vocação é uma palavra que ela vem do termo latim vocare, que significa convocar, chamar, escolher. Nós podemos dizer, portanto, que vocação é um chamado de Deus a uma determinada pessoa, esse chamado ele é individual e ele possui características únicas para cada um. E no nosso texto, o qual lemos em 1 Samuel, o nosso personagem central desta narrativa é nada mais nada menos que o profeta Samuel e juiz daquele período. Samuel, ele é, nesse momento, um articulador de dois grandes períodos da história do povo de Israel. Ele é aquele que articula no período da cultura, faz as conexões, ou seja, é, havia um período de, de transição dentro do período de juízes Em que Israel havia incorporado dentro da sua cultura A adoração a deuses estranhos, a, a ídolos, a imagens E isso de uma certa forma é, impedia que Deus pudesse De uma forma plena mostrar a sua glória Para que o povo a partir desta manifestação de Deus é, tivesse convicção de que tudo o que acontecia era por determinação de Deus. Os irmãos sabem que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então no momento em que o povo adorava ídolos, as vitórias sobre as batalhas consequentemente elas não aconteciam permanentemente. E no capítulo 7, deste mesmo livro de Samuel, em 1 Samuel, nós temos aqui, num, num, num período em que Samuel faz uma exortação ao arrependimento. Ele fala que, para toda a casa de Israel, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor... Tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração e servi a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balins e os astarotes e serviram só ao Senhor. O que, que nós podemos observar nesta. Nesta articulação que Samuel é, desenvolve para fazer com que o povo entenda que a adoração deve ser somente a Deus. Ele faz com que o povo se volte de todo o coração, ele passa a ensinar e a determinar o jejum como uma das atitudes também, a confessar os pecados, tirar os deuses estranhos, servir somente ao Senhor colocar toda a sua confiança no Senhor e por meio do seu sacrifício eles alcançaram a vitória. Samuel também, além de ser um homem importante nesse período histórico do povo de Israel, ele representa no período dos juízes aquele que fecha esse período em que o povo é conduzido por alguém que é levantado por Deus como líder para ajudar o povo na luta pela terra contra o povo rival, no caso, no caso os filisteus. Os filisteus eles eram o perigo mais persistente para a independência israelita no período dos juízes. Também eles eram invasores recentes. É, logo, logo depois que Israel veio pelo deserto, os filisteus vieram pelo mar, Particularmente da, daquela região de, de Creta, e os egípcios chamavam eles de povos do mar. Eles é, eram praticamente aquele povo que Deus colocou como o, o empecilho por um determinado período para que Israel, o povo de Israel, entendesse que não era pelo simples fato de Deus dar uma promessa que não haveria é, lutas, não haveriam é, processos para que aquela terra fosse conquistada. E ao mesmo tempo, Samuel representa também a passagem para o período da monarquia. É ele que é, ele que é desafiado pelo povo a entregar a este povo um rei e a unção era o ato de consagração, de dedicação real e o símbolo dessa marca era derramar óleo sobre a cabeça do rei e quem fazia isso era o profeta Samuel. A história de Samuel... Ela tem momentos marcantes, mesmo antes do seu nascimento. Ana, sua mãe, e Eucana, seu pai, sempre que vinham ao templo ofereciam sacrifícios. Ana era estéril, não podia ter filho. E numa das vezes em que subiram ao templo, Ana orou ao Senhor e pediu a Deus um filho. E como promessa ela fez um voto de entregar esse filho para servir no templo. No caso, este filho qual estamos falando era o profeta Samuel. O nome de Samuel ele já representa a sua vocação sacerdotal. Significa aquele que é chamado por Deus. E quando ele ouve Deus chamá-lo, ele pensa que é ali, ali a gente tem o episódio fundamental da sua vida. Quando Deus o chama pela quarta vez e ele responde, fala porque o teu servo ouve. Essa passagem nós temos ela em 1 Samuel, no capítulo 3, no verso 10, que diz, Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E esse respondeu, fala porque o teu servo ouve nas três vezes anteriores a resposta de Samuel foi eis-me aqui porque tu me chamaste em 1 Samuel nos, no mesmo capítulo 3 dos versos 5, 6 e 7 nós vemos essa resposta primeiro no versículo 4 ele diz eis-me aqui e diz que imediatamente correu até ele e disse eis-me aqui porque tu me chamaste ou seja, nas três vezes a resposta ela foi um processo mecânico referente ao sentido da audição. Samuel estava apenas motivado. Ele, foi, ele teve um impulso baseado na motivação. A motivação que responde a qual questão? Ao porquê. Estou aqui porque tu me chamou. Isso é um impulso que aciona e direciona o comportamento. Na quarta vez, houve uma ação que dependeu da sua vontade de prestar atenção, de tentar entender o que estava sendo dito, de refletir e assimilar o conteúdo e aí sim executar a ordem. Ou seja, na quarta vez, nós podemos perceber que é o homem entendendo a sua vocação, o seu chamado. É o chamado de Deus para o homem. Inicialmente Samuel estava somente motivado, mas quando Deus te chama, Deus reconhece, te reconhece publicamente. Ele se revela e confirma o seu servo. Em 1 Samuel, no capítulo 3, dos versos 19 a 20, diz assim E crescia Samuel, e o Senhor era com ele E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor Nós precisamos decodificar esse chamado Samuel nós podemos dizer que ele teve neste processo do seu chamado ação direta de uma pessoa determinante para que este futuro fosse é, desenvolvido digamos assim que foi a sua mãe o grande papel de uma mãe na vocação de um filho ele foi uma criança pedida a Deus consagrada ao Senhor aceita por Deus e pelos homens uma criança da promessa foi chamado Cedo né? nós vemos na história que Cedo Ana o entregou respondeu prontamente ao chamado quando ouviu a voz de Deus foi um servo fiel, obediente e também uma pessoa legitimada por Deus foi um homem corajoso, destemido um homem de oração e um juiz de Israel muito fiel e que papel a sua mãe teve determinante? Diz que Ana orou pelo seu filho. Esse é um privilégio das mães. Então você que é mãe, lembre-se disso. Ore pelo seu filho. Em 1 Samuel 1,27, diz assim, Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Nós temos vários relatos a exemplo de muitas pessoas as quais as conheço pessoalmente, outras de ouvir falar, de situações que remetem exatamente a essa questão de uma mãe orando por um filho. Então você que é mãe, você tem um papel determinante na vida do seu filho para o chamado que ele tem para o Senhor. Quando eu digo que nós precisamos decodificar esse chamado, nós precisamos entender de uma forma clara, interpretarmos o sentido da linguagem expressa por Deus. Significa você entender o discurso, dar som às palavras. E quando eu pensei sobre dar som às palavras, Deus me trouxe à luz por exemplo, quando nós ouvimos toques de sirene. Toques de sirene significa apenas alerta, mas não se sabe qual é o perigo iminente. Então quando nós vemos nas primeiras três vezes, quando Samuel diz, eis-me aqui porque tu me chamou, ele estava apenas alerta. Mas quando nós aprendemos a dar som às palavras, a decodificar os sons nós passamos a entender os comandos, por exemplo, quem já serviu as forças armadas sabe que ao toque de um clarinete, cada toque existe um comandos específicos para aqueles toques, então quando você começa a conhecer a definição dos sons, você começa a compreender os comandos e assim se refere também ao chamado de Deus. Falamos primeiro sobre o trabalho, sobre a profissão e agora estamos entrando na vocação. A vocação é algo que, como dissemos, não é você que escolhe. É Deus quem te chama. Independente de você estar habilitado ou não. A única função que nós precisamos ter é a direção de atender ao chamado. Samuel ele é um personagem fundamental para que nós possamos compreender vários paradigmas bíblicos. É assim na vocação de Isaías, de Jeremias, é sempre Deus que chama o indivíduo que entende e decodifica esse chamado. Pode não entender muito bem num primeiro momento, mas depois acaba compreendendo. Isaías, porque se sentiam pecadores. Isaías 6, no capítulo 6, dos versos de 5 a 8, diz assim. Então disse eu, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse eis que ela tocou os teus lábios a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei a quem e quem há de ir por nós, disse eu eis-me aqui envia-me a mim naquele momento Isaías compreendeu que era a voz do Senhor chamando e ele atendeu ao seu chamado. Outro exemplo que nós temos também o profeta Jeremias. Jeremias não entendeu muito bem num primeiro momento porque se sentia uma criança. Diz assim em Jeremias no capítulo 1, dos versos de 4 a 8. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás e tudo quanto eu te mandar falarás ambos não entendem muito bem num primeiro momento mas Deus insiste no chamado orienta o profeta o seu servo e assim esse vai para a sua missão quantas vezes nós damos desculpas diante de Deus aos chamados que ele tem feito as nossas vidas eu sou uma prova viva de que fiz isso por um bom tempo já compartilhei com muitos irmãos a respeito disso Deus me chamou ao ministério para ser um ministro, um pregador da palavra e eu queria fazer outra coisa mas como dissemos Deus insiste no chamado Aquilo, para aquele serviço qual Deus tem te comissionado, tem te convocado, Deus vai insistir e Ele vai te orientar. Basta você aprender a decodificar, a confiar. Voltando ao nosso texto, algumas considerações que eu separei para que nós pensássemos a respeito agora em relação às consequências que o povo de Israel passou quando consultou ao profeta e juiz Samuel para que tivessem um rei vamos começar pelo versículo 1 que diz assim tendo Samuel envelhecido constituiu seus filhos por juízes sobre Israel irmãos uma das coisas que o Espírito Santo me trouxe a luz aqui quando estava meditando nessa palavra nós temos que entender duas coisas legado e ministério são duas coisas completamente distintas Legado é uma herança que você deixa para os teus filhos, para as pessoas com as quais você convive, a respeito dos valores que você assume e procura, através das tuas atitudes, viver. Ministério não é herança. Você não deixa um ministério de herança para os teus filhos, para os teus parentes. Infelizmente, nós temos hoje, nos dias atuais, no presente século, muitas comunidades sendo abertas, igrejas sendo é, apresentadas às populações e das quais elas acabam formando um corpo de liderança e essas lideranças vão sendo passadas de geração a geração de pais para filhos. Você pode passar para os teus filhos o teu legado, mas ministério não é herança, ministério é convocação, ministério é um chamado. Você não pode determinar para os teus parentes, para os teus filhos, dar sequência à obra em que Deus tem preparado para aquele ministério. E lendo esse texto, a primeira coisa que eu percebo aqui, quando diz, Samuel, tendo envelhecido, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. E o que, que acontece na sequência disso? Nós podemos ver que os filhos sequer herdaram o legado como também não estavam preparados para serem os juízes e a causa, a consequência dessa causa foi desastrosa em todos os aspectos e se nós traçarmos uma analogia para os tempos atuais e percebemos situações similares sobre o que acabamos de discorrer dentro de muitas comunidades o que temos visto de uma certa forma é isso e é impossível Deus agir dentro de uma comunidade quando ele não tem os seus pilares constituídos de acordo com a sua vontade eu posso dizer que graças a Deus Deus me trouxe a um ministério aonde o Espírito Santo tem direcionado Todas, todos os pilares porque se dependesse de mim eu nem parente tenho aqui então não haveria nem como hoje estar aqui ministrando e uma das coisas que quando Deus me trouxe a esse ministério, também não cheguei aqui porque escolhi estar aqui eu pedi a Deus uma direção na época já contei isso a vários irmãos e não canso de repetir, numa sexta-feira em que eu estava em casa, estava é, cultuando a Deus apenas na minha casa, e quando disse que estava com saudade de cear. Havia três meses que eu não frequentava nenhum ministério. E naquela sexta-feira, no sábado, uma cliente minha que congrega conosco, Marcou o horário e ao chegar me disse Amanhã tem ceia na minha igreja E eu queria te convidar para estar lá Eu entendi naquele exato momento que isto era uma direção de Deus E aqui estou graças a Ele E diga-se de passagem Muito feliz com tudo o que tenho vivido aqui dentro as lutas as vitórias, os desabores pessoais todas as situações não me vejo fora deste ministério se um dia Deus direcionar algo diferente, amém, mas no momento a convicção que eu tenho é de que este é o ministério o qual Deus tem nos inserido e não apenas eu digo isso com muitas pessoas que converso, que aqui chegam, percebo esta mesma direção. Então, o um ministério, ele não se toma por herança. Ele somente é dado por direção, por convocação, por vocação dada pelo próprio Deus. E este foi um dos problemas que o Espírito me trouxe à luz quando comecei a ler esse texto. Foram construindo situações, uma após outra, as quais automaticamente levariam a todo o desastre que ocorreu nas escolhas deste momento. As considerações dos anciãos no verso 5 diz assim E disseram, veja está velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos Constitui-nos agora um rei para que nos governe como todas as nações têm Aqui a gente começa a perceber também que Israel já não estava mais satisfeito Com o diferencial que Deus havia lhes proporcionado já queria ser igual a todo mundo e eu te pergunto você tem sido grato a Deus pelo diferencial que Deus tem colocado na tua vida ou passa pela tua cabeça algumas vezes em querer ser igual aos outros no verso 6 quando o povo pede um rei e não quer ser governado Através de Samuel, aqui uma outra, um outro paradigma da vocação que aparece. Samuel fica chateado. Quando você é convocado por Deus para fazer alguma obra, entenda, você não está fazendo algo pessoal, você está fazendo algo para o rei. Você apenas está naquela posição por determinação do próprio Deus. Tanto que Deus responde para ele, não se preocupe, eles não rejeitam a, a você, mas a mim. Dê para esse povo um rei. Mas advirta eles das consequências. No verso 9 nós vemos isso. Agora, pois, atende a sua voz, porém, adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Então ele segue na sequência dos versos 11 ao 17, dizendo que esse rei vai exigir tributos, esse rei vai exigir as filhas de Israel, vai pedir trabalhos forçados e tudo isso vai ser um grande peso, simplesmente porque vocês querem ser como os outros povos que têm rei. No verso 20 diz, para que sejamos também como todas as nações, o nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. O povo já não estava satisfeito, não era nem mais com Samuel. Nem com os filhos deles que estavam, tinham feito coisas erradas também. Eles já queriam ser igual aos outros povos. O verdadeiro diferencial que tinha até então, feito com que aquela nação, com que aquele povo tivesse sido grande, vitorioso nas batalhas, Estava sendo jogado de lado, porque queria ser igual aos outros. Nós precisamos cuidar nas nossas escolhas, no nosso dia a dia, no nosso comportamento. Tudo aquilo que os nossos olhos veem, que os outros estão fazendo. Já dizia uma música secular que os outros são os outros e só. As escolhas que o povo faz em favor de si mesmo são escolhas que não atendem às suas necessidades. Olha o que diz o verso 19. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, não, mas teremos um rei sobre nós. Ou seja, foi explicado tudo aquilo que haveria de acontecer, como eu digo, tem o bônus, mas tem o ônus. Mas mesmo assim o povo disse, não. Mesmo assim nós queremos um rei sobre as nossas vidas. Eles não entendiam que... Eles precisavam da mediação de alguém que orientasse o povo como servir a Deus melhor. E Samuel representava essa lucidez de reconhecimento. Essa figura profética, ela é fundamental para orientar o povo que estava vivendo naquele momento uma cultura global querendo ser como os outros povos. Ou seja, todos os povos tinham o rei e Israel tinha que querer também. E foi impossível, irmãos, não pensar em algumas situações. Muitas vezes nós estamos desenvolvendo um trabalho dentro do nosso ministério, cada um dentro do pilar que Deus o constituiu. E se você está naquele pilar, fazendo de acordo com a proposição de Deus para a comunidade, você vai passar por situações onde você vai ver alguém se chateando... As coisas, não, eu gostaria que fosse assim, não, mas teria que ser assado. Só que quando você está na direção de Deus, não interessa. Você tem que aprender a confiar em Deus. Então diz que se querem ser como os outros povos, vai haver um trânsito de informações de como os outros povos são governados. Israel queria ser igual, mas aí... Qual é a resposta de Deus? No verso 18 diz assim Então naquele dia Clamareis por causa do vosso Rei que houverdes escolhido Mas o Senhor Não vos ouvirá naquele dia Esse era o ônus da escolha No dia que clamassem a Deus Deus não os ouviria Naquele dia e aqui eu me pergunto quantas vezes nós fazemos escolhas na nossa vida fora da vontade de Deus. Queridos, no plano do homem, Deus além de revelar os resultados como nós vimos, Ele fala das marcas do processo. Deus já havia de antemão dito que não daria certo aquilo. E explicou ainda as marcas que aquele processo ocorreria na vida do povo como como um todo e por mais que você julgue estar preparado para encarar as lutas e os desafios vai chegar um tempo em que você vai descobrir que estava enganado e o preço pago por conta deste processo foi alto demais e não valeu a pena outro dia eu ouvi uma frase que me chamou a atenção Alguém disse, nós não temos medo de desobedecer a Deus, mas nós temos medo de confiar em Deus. E tudo isso aconteceu exatamente porque o povo não quis confiar em Deus, mas não teve medo de desobedecer a Deus. Samuel pode não ter agido muito bem Ao ter nomeado os filhos dele como juízes Porque de repente pensou Que o legado, a herança Daquilo que ele era E como agia Diante do povo E infelizmente os seus filhos Não copiaram Esse legado Ele imaginou Que o ministério Podia ser dado por herança E aí que tudo Começou a dar errado o ministério não é herança. O ministério é uma vocação. E não basta você querer este, aquele ou aquele outro ministério. Você tem que estar sensível à voz de Deus para entender o seu chamado. Eu com 13 anos já tinha convicção daquilo que Deus queria para a minha vida. Eu apenas... Resolvi atender os desejos do meu coração, apenas. Paguei o ônus. Mas como dissemos, Deus insiste no seu chamado. Porque Deus sabe o que quer exatamente de cada um de nós. Deus sabe aonde quer nos colocar como pilares dentro da comunidade da qual nós estamos inseridos. Nós simplesmente precisamos ter a convicção de que estamos Ouvindo a voz e a direção de Deus. Nos planos de Deus, quando nós confiamos totalmente na sua direção, Ele revela as promessas, mas Ele não fala dos processos. Você vai ter que viver. Você vai ser preparado para viver tudo o que Ele quer realizar em você e através de você. E no final você vai dizer, Senhor, valeu a pena. Eu lembrei daquela palavra em Isaías 41, verso 7, que fala sobre o martelo e a bigorna, que diz assim, Assim o artífice anima o ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura está bem feita, é dessa forma que Deus vai trabalhando e atuando nas nossas vidas, Deus nos fala das promessas, mas não nos fala dos processos, foi assim com Moisés, foi assim com Josué, foi assim com José e tantos outros heróis da fé, até rimou né, A cada um destes homens, aos quais Deus chamou, falou das promessas, mas não falou dos processos. Eles tiveram que experienciar, cada um, dentro da sua comissão, todos os processos. Deus, um jargão conhecido de toda a comunidade cristã, de que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos e aí eu volto a dizer, nós não temos medo de desobedecer a Deus, mas temos medo de confiar em Deus ah não, eu não sou capacitado para isso, eu não estou pronto, não, não, o senhor, é, é, senhor errou errou o CPF, não, Deus não errou o CPF Mas você está com medo de confiar para aquilo que Deus tem te comissionado. E eu tenho certeza que eu estou falando direto a muitos corações nessa tarde. Como eu tenho feito as minhas escolhas? Por convicção ou por influências? Convicção é aquilo que você tem certeza do que Deus falou ao teu coração. Influências é, são aquelas... Situações onde pessoas tentam te direcionar para determinadas situações, porque acham, ah, eu sou médico, bom, minha filha, tu também tem que ser médico. Não, eu sou advogado, meu filho também tem que ser advogado. Eu sou cabeleireiro, meus filhos também têm que ser cabeleireiros. Nós queremos determinar, inclusive, as profissões dos nossos filhos, e não paramos para prestar atenção nas habilidades que eles têm. E a partir daí, como pais Pedirmos em Deus A direção E abençoarmos os nossos filhos Entregá-los no altar Ao Senhor Para que Deus os possa comissionar Dentro daquilo que Ele tem Proposto para as nossas vidas O modernismo social Ele tem influenciado Nas minhas escolhas Hoje, nós vemos essa palavra sendo usada frequentemente em todos os círculos de conversa, que precisamos nos modernizar individual e socialmente. E o que isso tem feito nas nossas vidas quando tentamos acompanhar o ritmo em que o mundo tem ditado, no qual devemos andar. Só que nós já temos um chamado, nós já temos uma orientação escrita pela palavra só a respeito do nosso comportamento. Nós não precisamos imitar nada nem ninguém. A palavra já tem uma direção total, clara, de todas as formas como deve ser o comportamento cristão. As aparências, elas têm achado caminhos para invadir e encontrar morada na minha mente, nos meus pensamentos, sugerindo mudanças que irão me fazer querer ser iguais aos outros. Queridos, uma coisa muito séria, Deus trouxe ao meu coração há um tempo atrás, e eu estava orando sobre essas questões há algum tempo quando Deus levantou os seus ministros, os seus líderes os nossos pastores para trazer à luz assuntos de suma importância a respeito desse modernismo e as aparências muitas vezes o que temos visto lá fora devemos ter o cuidado para não trazer para dentro Deus tem sido incisivo e contundente e eu sinto uma presença de Deus muito forte nesse lugar quando percebo através das lideranças dos pastores das palavras porque sei que não são elas não são macomunadas elas não são discutidas em grupinhos à parte. Porque eu não sabia de nada que ia ser dito alguns cultos atrás. E depois da pregação ainda tive a oportunidade de compartilhar com o pastor a respeito disso. Deus tem falado de forma muito clara. Que nós estejamos atentos a tudo isso. A pedagogia de Deus, para encerrar, irmãos, ela sempre será a melhor aliada em todas, as nossas, em todas as áreas da nossa vida. Na sua palavra, nós vamos encontrar a essência da sabedoria, a resposta precisa e assertiva para todas as coisas. Não precisamos nos preocupar em copiarmos nada nem ninguém. Se seguimos a direção do Espírito, como tenho visto desde que a esse ministério me inseri, tenho certeza e convicção de que Deus continuará dando a direção correta a esta comunidade, a este povo que serve neste lugar. Para finalizar, Quero deixar o versículo de 1 Samuel Do capítulo 3 Verso 10 Então veio o Senhor E ali esteve E chamou como das outras vezes Samuel, Samuel E este respondeu Fala Porque o teu servo ouve Que essa palavra encontre o teu coração E possa nele fazer morada e que você possa entender tudo aquilo que Deus, através dos meus lábios, proferiu nessa tarde. E você possa, assim como Samuel, escutar a voz de Deus e dizer, fala porque o teu servo ouve. E não apenas, eis-me aqui porque tu me chamaste. Deus seja com a tua vida nessa semana, te abençoe e te guarde, e te dê direção, sabedoria e paz em todas as áreas da tua vida. Temos problemas, enfrentamos situações, todos temos. Oremos uns pelos outros, como temos feito até aqui, e Deus tem nos mostrado. O que é verdadeiramente uma família e uma comunidade. Eu posso dizer que tenho experienciado isso aqui. E espero que você também. Se você sentir no coração de compartilhar a mensagem deste estudo. Com algum irmão, com alguma outra pessoa. Faça. Não para promover o pregador. Não para promover a igreja mas para promover a mensagem de Deus, para alcançar o coração daquelas pessoas que você acha que podem e devem ouvir esta palavra. Deus seja contigo, em nome de Jesus. Amém.